Hoje iniciaremos uma série de vídeos para divulgar conhecimento sobre engenharia, os desafios de suas diversas áreas de atuação, o mercado atual e mostraremos algumas engenharias que talvez você nunca tenha ouvido falar. Mande sua dúvida, sugestão, ajude a divulgar o nosso projeto. E não se esqueça de avaliar o vídeo. A engenharia pode ser vista como uma aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar as estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. Engenharia não é só um curso, mas uma arte. Engenharia para muitos é só a construção civil, robôs. Contas, enfim, acham que é uma coisa muito difícil ou apenas enxergam uma pequena parte de um todo muito maior e mais complexo. A engenharia envolve toda a sociedade, desde a pesca, a infraestrutura, a eletricidade da sua casa, a sua TV, o funcionamento do seu carro, o celular que você usa e até o gado no campo. Engenharia é projetar, desenvolver e construir tecnologia. Por exemplo, você sabia que os elevadores surgiram no ano de 1500 a.C., com os egípcios tirando água do nilo com tração animal? As maiores construções desse império surgiram assim, o Colosso de Rhodes, os obeliscos e até as grandes pirâmides. Mas só com a chegada das revoluções industriais que houve maior evolução no sistema dos elevadores. Dessa forma, com Elisha graves surgiu o primeiro elevador a vapor para transporte de pessoas, colocando um trilho para passagem, evitando vibrações e com sistemas de trava usando garras. Um elevador funciona, basicamente, como uma gangorra. Um contrapeso é ligado à cabina por meio de cabos de tração. Enquanto um desce, o outro é elevado. Um motor fornece energia para que esse conjunto se mova. Com a construção de edifícios cada vez mais altos, os elevadores se tornaram veículos essenciais no dia a dia das pessoas. Daí em diante, os elevadores evoluíram conforme a tecnologia e se desenvolvendo, novas energias como a hidráulica, vieram com Sir William Armstrong em 1846. Anos depois, Werner von Siemens propôs o mais popular modelo de elevador criado, o elevador elétrico. Esses elevadores ainda eram muito lentos, hoje o elevador mais rápido do mundo chega a alcançar 75 km por hora na torre F Finance Center, em Gansu, na China. A título de comparação, um elevador convencional para um edifício residencial chega a uma velocidade de 9 km por hora. Hoje, devido a seus vários sistemas de segurança empregados para atuarem em casos de falhas e ou panes, os elevadores são considerados o meio de transporte mais seguro do mundo. Eles existem nos mais diversos tipos, como os elevadores em globo, em aquários, em cápsulas e muitos outros. Os elevadores estão diretamente ligados a estudos em engenharia mecânica, elétrica, computação e civil, como análise de mecanismos e cargas, resistência dos materiais e um avançado sistema de automação. Pois é, essas são apenas algumas curiosidades desse universo. Por hoje é só, mas em breve iremos postar vídeos novos sobre as mais diferentes engenharias do mundo. Ative as notificações, nos acompanhe nas nossas redes sociais e fique por dentro.